Olá, eu sou Pedro Vidigal, médico, patologista clínico, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais e CEO do Biotech Town SA. Hoje nós vamos falar sobre biotecnologia. Mas o que é biotecnologia? A própria palavra já explica pra gente o que é. Bio quer dizer vida, tecno é tecnologia e logia. É estudo. Portanto, a biotecnologia se utiliza de processos relacionados à vida, aos seres vivos, para desenvolver técnicas, desenvolver tecnologias e produtos que fazem, na sua maioria, parte do nosso cotidiano. Um exemplo clássico do uso da biotecnologia na nossa vida é o uso de fermentos numa receita de pão ou de um bolo. O fermento nada mais é do que um fungo e quando a gente acrescenta esse fungo à nossa receita junto com a farinha, ele vai utilizar o amido presente na farinha e com isso, ele vai tornar a massa maior, então há o crescimento da massa e ela se torna mais fofa. Esse conceito da biotecnologia é muito conhecido há anos que ele é utilizado, não só para pães, mas bolos, cervejas, vinhos e iogurtes. Todos eles usam a mesma tecnologia. Fungo, que fermenta, então o processo de fermentação que é dado pelo fungo e aí você tem a transformação do alimento. A biotecnologia ela está presente na nossa vida o tempo inteiro, não só nos alimentos como foi o exemplo citado, mas em várias outras situações. Com o aumento do conhecimento nas áreas de genética principalmente, técnicas biotecnológicas modernas surgiram. Talvez a que seja mais conhecida, que mais apareça na mídia, é a manipulação do DNA, o nosso código genético. Então hoje é possível a gente manipular esse código genético, quer dizer, mexer nesse código genético utilizando técnicas que acontecem normalmente dentro das células dos seres vivos e a gente pode por exemplo, pegar uma planta, o milho, cana-de-açúcar ou qualquer outra planta, feijão, soja, etc., modificar o gen dessa planta e tornar, por exemplo, essa planta mais resistente a condições de temperatura, nutrientes no solo, etc. Então, muitos dos alimentos que a gente ingere são hoje mais disponíveis por conta de mudanças genéticas que foram realizadas nas espécies. Mais um exemplo que eu acho que é importante também ligado à agricultura, eu posso utilizar alguns micro-organismos para combater pragas que acometem determinadas plantas. Então é mais um exemplo do uso da biotecnologia na nossa vida. Uma outra área muito importante de aplicação de biotecnologia é na área da saúde. Atualmente várias vacinas foram desenvolvidas utilizando técnicas ou técnicas de biologia molecular que são também é, biotecnologias. Através dessas técnicas a gente consegue produzir proteínas, antígenos, etc, que podem virar vacinas e podem ser produzidas muito mais facilmente do que quando a gente utiliza o vírus atenuado, outras formas de produzir vacinas. Além disso, por exemplo, a gente inclusive tem um exemplo de uma fábrica em Minas Gerais que é capaz de produzir insulina com técnicas né, de biologia molecular, portanto com uma biotecnologia, para tratar o diabetes. A pessoa que é diabética, ela tem deficiência de insulina e aí eu posso utilizar uma insulina que a gente chama insulina recombinante. Portanto, a biotecnologia é talvez uma das áreas mais importantes e que hoje tem adquirido uma grande importância do ponto de vista econômico. O mercado de biotecnologia é um mercado que está muito aquecido. Todos os países desenvolvidos veem a biotecnologia como um mercado de alto valor econômico. O Brasil é considerado um grande mercado de biotecnologia, seja pelo número de indivíduos, né, pelo sua, tamanho de sua população, portanto, são grandes consumidores, são pessoas que necessitam de vacinas, medicamentos, alimentos. Então, tudo isso pode ser conseguido através de técnicas de biotecnologia. Além disso, a gente tem a questão da saúde Várias empresas têm se especializado, têm focado no desenvolvimento de produtos para a saúde. Além disso, a gente é um país cuja a agricultura, né, o agrobusiness é de extrema importância para a nossa economia e o uso de biotecnologia nessa área ele é extremamente importante do ponto de vista de produtividade e, obviamente, no desenvolvimento econômico dessa área. Portanto, a biotecnologia é hoje uma prioridade para todos os países que têm investido grandes volumes de recurso, seja para apoiar o aparecimento de novas empresas, seja para apoiar a pesquisa e o desenvolvimento na área de biotecnologia. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a biotecnologia, podem acessar os links que estão aparecendo aí para vocês, onde vocês poderão se aprofundar em vários assuntos e entender um pouco mais sobre a biotecnologia e da sua aplicação no nosso cotidiano.